Oi, estamos falando de formação de solos, vamos ver o fator tempo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Dia nublado, uma chuvinha fininha, gostosa, né? passarinhada cantando, todo mundo feliz com a água que está caindo. E aí, por conta disso, vamos manter um sonzinho mais tranquilinho. E aí, estou acompanhado do Kevin Kerr. O tempo é considerado é, o, o fator mais passivo na formação de solos. Isso porque não é o tempo que transporta o solo, não é o tempo que adiciona o solo, não é o tempo é, que, que faz a ablação da, do, do relevo, né? não é o tempo que promove o um intemperismo físico, químico e biológico. Mas é ao longo do tempo que esses processos todos acontecem, em maior ou menor intensidade e que, portanto, vão é, impor uma maior ou menor é, evolução ao solo. A pedogênese, então, ela vai depender do tempo, porque a formação final do solo vai ser em função do tempo. De maneira que, quanto mais tempo a gente tiver, maior tende a ser a evolução do solo. Mas não dá para ter total certeza disso também, porque se a gente tiver uma região com muito quartzo, né, um arenito, um quartzito, por mais tempo que aconteça, o quartzo ele é muito resistente ao intemperismo. Então aí a gente pode ter um solo muito antigo, mas pouco evoluído. Então o solo começa a se formar a partir de quando? Não dá para dizer também, ó, a partir daqui começa a formação do solo, grosso modo o que a gente tem é, a rocha se formou, o solo já está se formando. Então, solo e rocha estão intimamente associados. A rocha está formada, a água já está trabalhando em cima dessa rocha para transformá-la. A rocha teve uma fissurazinha, a água já está penetrando ali, o sol já está aquecendo essa rocha, os elementos já estão se formando, o oxigênio já está atuando em cima dessa rocha, então rocha e solo é, a, a gente não consegue distinguir quando é que começa efetivamente a formação do solo, então solo é. <risos> Alguns tipos de solo parecem ter sido formados em função de, de condições passadas que são diferentes das condições de hoje. É, por exemplo, em solo, alguns lugares de São Paulo e Minas Gerais, é possível encontrar solos únicos, solos com muito carbono, solos de origem é, orgânica, muito, muito profundos, com mais de dois metros de, de profundidade. Ué, mas a gente já viu que solos orgânicos, eles, a, a, a matéria orgânica ela é rapidamente degradada pelas condições de alta temperatura e umidade que a gente tem nos trópicos. Então, como é que a gente pode explicar a formação de solos com mais de dois metros de profundidade com material orgânico? Então, acredita-se que esse solo se formou lá atrás, né, em épocas geológicas passadas, quando o clima aqui era muito mais frio do que é hoje. Por isso, o acúmulo de matéria orgânica. O Planalto Central aqui do Brasil é dos solos mais antigos que se tem no mundo. No canto oposto, as bacias sedimentares são os solos mais novos que a gente tem em qualquer lugar do mundo. Por que disso? Porque o, o, o relevo ele vai sendo aplainado né? vai acontecendo a ablação, a, a dissolução, o transporte né? desse material formado mais alto e ele vai ser diluído, levado, carregado pela água pelo vento, para as regiões mais fundas, para os fundos de vale. Então o Planalto Central muito antigo, ele já é um lugar que foi bastante aplainado, horizontalizado ao longo do tempo. Ao contrário, as bacias, as grandes bacias hidrográficas do país, eles têm recebido ao longo de milhares, milhões de anos esse material e ela está sendo formada. Então bacias é, sedimentares, fundos de vale, beira de rio, são solos normalmente mais novos. Então, a idade de um solo não está associada normal, na, necessariamente à sua evolução. A gente viu isso agora há pouco. Então, um solo mais recente, ele pode ser mais evoluído do que um solo mais antigo. Então, um solo mais é, recente em condições tropicais, a tendência dele é evoluir muito mais rápido do que um solo mais antigo, mas em latitudes mais elevadas com um frio maior, com uma temperatura menor. Então, neossolo arênico, evoluído né, ou originado de quartzitos e arenitos. É um solo de alta resistência ao intemperismo, solo muito antigo e pouco é, evoluído. A maturidade do solo está associada a diferenciações de horizontes. Aqui no Brasil, a, a maneira que a gente estuda as coisas e a classificação dos solos aqui leva isso em consideração. Então, quanto maior o número de horizontes, quanto mais espessos forem esses horizontes, e quanto mais distintos esses horizontes entre si, considera-se que o solo seja mais maduro, mais evoluído. Então, nas regiões tropicais, os solos mais evoluídos são os latossolos. Teoricamente, a gente teria latossolo mais antigo, depois o argissolo, um pouco mais, mais recente do que o latossolo. Depois o cambissolo, que a gente vai encontrar muitas vezes na encosta de, de elevações. O cambissolo, como o nome diz, é cambi, muda. É um solo em transformação. Ele está evoluindo ainda. E os neossolos, que são os solos mais recentes, que a gente vai encontrar normalmente em fundo de vale, e isso pode variar bastante, porque a gente tem a movimentação do, do relevo ao longo das eras geológicas, então a gente pode encontrar esses solos no alto de montanha, mas não é disso que nós estamos falando, né? nós estamos falando no, no geralzão. Então, fundo de vale, regiões mais baixas, os neossolos vão, vão estar presentes. E aí a gente pode ter um neossolo mais evoluído, por conta do, do material de origem ou menos evoluído. Então, um, um neossolo quartzarênico, a gente já viu que ele é pouco evoluído e pode ser muito antigo. Por outro lado, um neossolo flúvico, ele é um solo bem mais recente, porque a cada ano ele está sendo depositado uma camadinha. Neossolo flúvico é aquele solo que está na beira dos rios. Então, acontece a ablação Lá para cima, isso tudo é carreado acontece a enchente, esse material sai do leito do rio, vai para as margens, vai para a planície, o, a água volta outra vez para o leito do rio e essas partículas mais pesadas se depositam no fundo. Então, um ano após ano, né, ou ciclo após ciclo, acontece uma pequena deposição, são solos mais recentes. Uma outra maneira de inferir se os solos são mais antigos ou mais evoluídos ou menos evoluídos é em relação à a, a, a relação entre silt e argila, para entender o que é isso. E aí nós estamos entrando em textura, a gente não vai aprofundar isso agora, vamos ver isso mais para frente. Silt, argila e areia é o tamanho das partículas. Então partículas de areia são partículas maiores um pouco. Silt é intermediário, e argila são partículas muito petititinhas, muito fininhas. A relação silt-argila vai dizer para a gente o quanto que o silt foi intemperizado a ponto de ir virando argila. Então, uma relação muito alta, silt-argila, vamos lá que você descobriu que tem 40% de silt e 20% de argila. Você faz a relação silt argila, silt 40 dividido por 20 vai dar 2. Essa relação 2, sendo maior do que 1, um, considera-se que o intemperismo é pouco avançado. Né? É um solo que ainda vai intemperizar bastante. Do outro lado, a gente tem, vamos dizer, 20 de silt mais 40 de argila, 20 dividido por 40 vai dar quanto? 20 dividido por 40, faz as contas aí. <risos> Mas vai dar menor do que 1. 0,5? Vai dar menor do que 1. E, portanto, é um solo mais intemperizado. Então, estão entrando numa nova fase, mais um, um jeitinho de umas aulas rápidas, contando algumas histórias. Né? Muito agradecido por estarem acompanhando o canal. A gente vê... Eu, eu fico feliz... De, de compartilhar é, um pouco do, do conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Eu acho legal compartilhar isso. Agradeço imensamente é, vocês estarem acompanhando. É, chama os amigos, compartilha. Passa para o pessoal aí que está estudando essas coisas, vamos trocar umas ideias. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.